Eu sou a Tata e hoje não vai ter enrolação pra começar esse vídeo porque eu tenho muita coisa pra falar pra vocês. Como vocês viram pelo título, a gente vem conversar sobre emojis com o arroba. Os emojis que você troca com. Assim seu amorzinho, ou então com aquela pessoa que nem sabe que você tá afim dela, ou então com aquela pessoa que que vocês já estão tendo ali um, um, uma coisinha. Então hoje vim falar de emojis. Eu tô com o celular na mão porque eu falei no meu Instagram, eu fiz essa postagem aqui no meu Story. Então se você não viu essa postagem é porque você não me segue lá no Instagram. Então segue lá meu arroba é @esse aqui. Não esquece de me acompanhar lá, porque cara tem um monte de vídeo de conteúdos aqui do canal que Começam lá, entendeu? E aí, tu perde a oportunidade de participar de bobeira, só porque não tá me seguindo, então corre lá pra me seguir. Então, como vocês viram na publicação que eu fiz lá no meu story, eu perguntei pra vocês se alguma vez alguém já mandou algum emoji, ou então se o arroba costuma mandar algum emoji pra você, e você não sabe o significado. Aí vocês ficam tipo, cara, eu recebi esse emoji e agora? Será que ele tá dando em cima de mim? Será que ele tá me dando fora? O que será que está acontecendo? Eu não sei o que está que acontecendo. E a gente vai pesquisar o significado real dos emojis na internet. É uma bosta a gente usa emoji para uma coisa e, e tem um significado que não tem nada a ver. Eu fui olha a lista ali, eu me decepcionei com o significado de cada emoji. Que pelo amor de Deus. Então, eu vim aqui ajudar vocês, trouxe muitas informações. Inclusive, eu quero começar esse vídeo com uma dica muito quente, quentíssima para você. O seguinte. A hora que tu estiver falando com tua roupa, aquela hora assim, ó, que, que emendar uma conversa, que tu sabe que tu vai conseguir. Manter aquele fluxo, sabe? Aquela pessoa assim, boa de conversar. Que tu sabe o que tu vai falar hoje, vai falar amanhã, vai falar depois. Se eu fosse tu, eu escolhia um emoji diferenciado. Não precisa ser uma coisa muito bizarra, tipo, sei lá, o um emoji do elefante, do tigre. Nem sei se tem emoji de elefante. Mas sei lá, escolhe um emoji que as pessoas não costumam usar pra tu usar. Um emoji assim que, que seja a tua cara, que combine com a tua personalidade. Talvez uma coisa mais meiguinha. Sabe assim? Escolhe um emojizinho que combine contigo, que combine com ele, com ela, pra tu usar sempre nas conversas, pra tu marcar na cabeça daquela pessoa que tu gosta daquele emoji, entendeu? Você já vai causar um diferencial, já vai é, criar uma gavetinha a mais na cabecinha dela, porque ela vai pensar curioso, essa pessoa usando esse emoji e quando ela vê aquele emoji, ela vai lembrar de ti. Então, acho bem legal essa dica Se fosse vocês, eu utilizava, colocava em prática. Mas vamos lá, né? Vou começar com vocês lá do meu Instagram. A Manuela disse que recebeu esse emoji de linguinha. Clássico emoji de linguinha, né? Dependendo do contexto, Manuela, vou te dizer que a pessoa que te mandou isso aí tá querendo, hein? Não sei. Vou te dizer que ela tá querendo. Ó, a Cial falou. Eu e meu ex ainda nos falamos e toda vez a gente diz que gostamos um do outro. Mas às vezes quando falamos ele manda um, um foguinho e ainda não entendi o que que ele quer dizer com isso porque é do nada simplesmente agimos como se nada tivesse acontecendo. Meu amor, vem cá. Coisa assim, foguinho me lembra, não sei, não sei, não sei se posso estar tá sendo muito maliciosa, mas pra mim, foguinho é foguinho, cara, foguinho que ele tá com fogo, que ele tá querendo, que ele tá te querendo e ele tá querendo voltar. Eu acho que nem tem outro significado, então não é pra mim, é pro mundo, tá querendo, tá querendo voltar, certeza que tá querendo voltar. Ah, se você tá curtindo o vídeo, não esquece de deixar aquele like, beleza? A Vitória falou, ele sempre responde meus stories com esse é emoji aqui, ó com os dois olhinhos. Ah meu, tá de olho, né? Tá de olho em ti, tá te querendo, tá querendo muito. Responde ele também com o olhinho um dia. Nossa, viajou, cara. Vai lá, responde ele lá com o olhinho. Ah, eu respondia se quisesse também, óbvio. ai ah, é aqui ó, aqui tem um meio suspeito, aquele assim ó, que olha para cima. Eu já vi dois tipos de pessoas usando esse olhando para cima. às vezes a gente quer usar um tipo <risos> e aí te procura um emoji olhando para cima e sem querer vai esse. Pode ser isso, não desanime. Mas, na real mesmo, ele quer significar, tipo... Ai, fiz não sei o que, né? Não, é, não chega nem a ser um que saco, mas, tipo assim... Ai, acho que isso é um problema, né? A maioria das pessoas usa nesse contexto, né? Então, tu ficava ligada, mas toma cuidado com o contexto. Pode ser que tá tudo super de boa. Nossa! A Malu recebeu essa carinha de Sono. Nossa, maluco. Que droga. que foi? O papo tava chato. E pra mim, esse aqui significa tipo, ah, preguiça. Putz, que preguiça desse papo. Ai, que droga. Eu não ia gostar de receber esse, não. Não, não ia mesmo. Gente, a maioria de vocês tá pensando muito dos corações. Então vamos para os corações. Vamos lá. Coração vermelho, que é o que vocês mais recebem. Acho que é o que vocês mais mandam também, pelo visto. Quando tu manda um coraçãozinho vermelho para alguém, imagina que tu tá fazendo assim, ó, tipo, ó. Oh. Coração, coração. Muito simples. O amarelo, por incrível que pareça, significa amor puro. Eu não sabia disso. Vocês sabiam disso? Então é legal pra tu mandar assim pra alguém que tu gosta, não necessariamente que seja uma parada assim, tipo pro tua roupa, pro teu crush, aquela pessoa que tu... Que é assim, uma coisinha mais calheita né? E o resenharinho de abinho. Foguinho. Tem uns emojis aí, né? A carinha vergonhadinha que é uma sozinho que você pode usar. O amarelinho, não sei. O verde significa inveja, que? Nossa, não vai nessa, não, gente. Se tu curte verde, manda verde, tá tudo certo. O azul significa tristeza. Ó, oh, mentira. Já vi várias pessoas usando coraçãozinho azul num contexto muito. Muito massa, muito, muito massa mesmo. Então, nada a ver, isso aí. O roxinho significa amor proibido. Ó! Oh. Pra galeria que tá aí de amor proibido. Inclusive, cada vocês estão mandando muita, muita, muita direct de pessoas que tá do fim de, não sei quem, mas não sei quem tá namorando, o que que eu faço? Tá, tá não, não, não, não, mas eu já tá no relacionamento sério, o que que eu faço? Se vocês quiserem um vídeo de amor proibido para tudo e deixa aqui nos comentários agora. Vai, vai, vai, vai. Por favor. Tô quase fazendo esse vídeo que vocês estão pedindo muito. O coração partido é um coração partido. coração partido é muito bom, cara. coração partido médico-psicológico da pessoa. Tô falando com a pessoa e ela tá sendo seca contigo, alguma coisa, manda o coração partido. Porque, ó, dói lá dentro. Se a pessoa não reagir. Meu Deus, ela, ela é muito mal, ela, ela é muito mal mesmo. Aquele dos dois coraçãozinhos envolvidos, assim, é o, o amor está no ar. Ó, oh, que fofo! Bem bonitinho, dá pra usar mais esse. E aquele dos dois coraçõezinhos, assim, são dois corações mesmo. Acho que pode significar o teu coração o coração da pessoa, hum, dependendo do contexto. Achei fofo, vocês curtiram o significado dos corações? Achei massa. Então agora vamos para os top 5 emojis que mais significam que aquela pessoa talvez esteja de querendo também. Então de novo, pega o celular aí. Vamos passar essa conversa para cima aí. Vamos ver, vamos ver. Se tiver esses emojis que eu vou falar agora, cara, se tiver uma, duas vezes esses emojis que eu vou falar agora. Tu tá feito, tu tá muito feito. Vamos lá! Número 1 um que deve ter na sua conversa com arroba para significar que tá rolando um queiminha. O emoji de macaquinho, vergonhinha, pá. Número 2 o emoji tradicional, timidozinho. dozinho quer dizer muita coisa. O emoji 3 o foguinho. Foguinho foguinho, cara. Foguinho significa foguinho, cara. Se tem foguinho de imagens na tua tá conversa aí. Ih. Não quero nem ver onde isso vai dar. Número 4, o capetinha. Capetinha é que a pessoa é encapetada e é sincera. Mas diga assim: que a pessoa é atentada, entendeu? Pessoa atentada manda capetinhas. E número 5, que às vezes pode parecer que não, mas é o anjinho. O anjinho é a mesma coisa que o capetinha, só que a pessoa ela não tá querendo ser tão descarada Ela também tá que. Se fazer de fofa, mas ela tá querendo, meu amor. Falei pra mim tem ou não tem esses emojis na tua conversinha com a roupa Ah, eu vou eu vou adicionar um sexto, pode por conta própria. Coração vermelho, coração de, ó, oh, quando a pessoa tá querendo cuidar, por exemplo assim ó, tu tem um amigo muito amigo teu. Inclusive quero fazer vídeo de tô apaixonado pelo meu amigo e tal. Eu fiz um esses dias, vou botar no card aqui em cima. Se você não viu, vai ver que tá muito massa. Mas eu quero falar mais assim ó, um papão meio sincero. Sabe, papinho assim, mais Mas contando detalhes sobre isso pra vocês, só acrescentaria o coração vermelho. Porque a pessoa, quando ela tá com medo que, a, que o teu amigo, ou que o teu colega, ou que o conhecido não queira achar que ela tá querendo alguma coisa, ela não vai mandar coração vermelho. Então, se ela mandou coração vermelho, fica de olho aí também. Tá bom? E agora você tá aí pensando: puta, tá, esqueceu daquele emoji? Puta, tá, tá aquele emoji que eu uso tanto. Então vamos para os top 3 proibidões agora. Infelizmente, né? Infelizmente, não são todos vocês, não somos todos nós que temos papos com esses emojis, né? Não é todo mundo que tem esse privilégio de estar nesse grau de intimidade com a roupa. Não é todo mundo. Mas se você e a pessoa já estão ali naquele papo mais quente, se vocês já estão se pegando por aí, rola uns emojis mais proibidão, né? Rola! Quais são os top 3 mais proibidos? A lua, eu sei que tem uma galerinha aí principalmente o, os leque, os leque uso muito a luazinha, é a luazinha é como se nada fosse nada, mas a luazinha é perigosa, cara. Eu fui procurar o significado da luazinha e a galera que criou a luazinha não tinha maldade, não tinha malícia, mas nós brasileiros temos que aquela coisa, né gente, que calor, né? E a gente já conseguiu transformar uma lua em um sorrisinho, uma coisa maliciosa. Então a lua remete à noite, né? Noite remete a coisas mais misteriosas. E ela com aquele sorrisinho. Aquele sorrisinho daquela lua não engana ninguém. Bota ruim. que sorrisinho é esse, cara? Já vi sorrisinho mais maldoso que esse eu nunca vi. Então, se tá rolando lua aí, tá rolando, tá rolando uma maldadezinha. A lua com certeza tá nos top 3 proibidões. Outro emoji que tá nos proibidões é. Essa linguinha. Essa linguinha é muito maliciosa, cara. Essa linguinha é tipo negócio tá rolando linguinha, tá rolando luazinha. Não precisa nem pensar. Será que ele tá me querendo? Será que ela tá me querendo? Tá, tá, tá. Veio aqui de contar, tá sim. E o número um. Proibidão é berinjela, né, meu amor? Eu sei que tem gente que usa berinjela toda direito, que a galera não tá nem aí, tá, tá, tá mandando berinjela para todo mundo. Eu sei, eu sei disso. Mas a berinjela significa aquela coisa, né? Claro, o órgão reprodutor masculino. Eu vi um site que dizia berinjela igual pinto. Chega de pinto. Bota o do pinto. Isso aqui é um pinto. Claro, é uma berinjela. Sentido. O brasileiro deu aquele jeito de pegar um legume e transformar numa coisa pornográfica. Como assim, gente? Como assim? Então berinjela assim é o número um. Isso tá recebendo as berinjelas aí, o negócio tá quente, então vou nem falar, tá? Vou nem falar. Um emoji vale mais do que mil palavras, né? Porra, gostei. Alguém já deve ter usado essa frase. Tô achando aqui que eu inventei, mas não é impossível. frase muito boa. Um emoji vale mais que mil palavras. Certeza que alguém já usou isso. Ai, ah, esqueci de falar uma coisa rapidinho você tem aí um emoji secreto, um emoji que todo mundo sabe, menos eu, que tá usando aí na hora da, da, da, da conquista no WhatsApp? Deixa aqui nos comentários, por favor, conversem, troquem emojis. Quem sabe não rola um, uma coisinha legal aqui nos comentários. Deixa aqui nos comentários pra mim para eu ficar sabendo também tudo que tá rolando aí na área da conquista com vocês. Ensina também, conta, vamos, vamos trocar experiência, vamos? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Gente, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiu, não esquece de clicar nessa Playlist nesse vídeo. Clica na minha cabecinha para se inscrever se você ainda não é inscrito no canal. Um beijo! Tchau!